Só fala para a falar um pouco menos aí que ela tá falando demais. Oh, oh, oh. <risos> <risos> <risos> Estou ouvindo a Psicólia. É então, Valeu, eu vou gravar porque aí depois... Do mesmo jeito que a gente viu agora assistindo o Sprite, a gente vai assistir... A gente jogando, e vai conversar sobre né? o que, que a gente fez, o que a gente pode fazer diferente. Faça como a Fara faria. Falou? testando, 3, 2, 1, 2, 3, 4... Estamos ouvindo. Ok. Eu vou continuar a Maria, aprendendo é? a Ah não, vou falar pelo jogo, mesmo. A tá eu falando prefiro, porque coisa, eu não preciso cara. ficar apertando o push total. Ah, mas o site não, não tá no jogo, não tá no, no grupo do jogo. Eu fui por cima, acho que conhecimento... Senso comum e Isso vou... provavelmente eu vou vir pelo meio. Tô vindo pelo meio. Pelo meio. Direto pro ponto. Eu tô descendo a costa lá. Ó, oh, lá vou, hein. Descendo? Dando escudo no que no, no acha. No bot não mata ele. Não tem escudo. Um segundo pro escudo. Legal. Volta lá pro cima. Isso aí, isso aí, galera. Quebra as paradinhas dos lados. Ah, tá indo pro ponto direto já. Nossa. Ó, aqui ó, só falta o Zenato no ponto. Escudo na Tracer. Mas aqui pelo menos sozinho. Tô voltando. Escudei um segundo. Legal, Escudo né? na Tracer de novo. Legal, mano. Tô descendo no ponto, tá todo mundo aqui. Voltar, voltar. Uh... Eu tava sem o Dash e me matei. E não matei ninguém. 20 minutos aqui você podia ter esperado. esperado Não, mas eu ele no porto achando que ele tá de vida cheia e ele morreu Sai pra lá. Quando vocês me alguém, vocês me avisam, viu? Pergunta pro Vani quanto de ult ele tá? Minha quanto tá ult aí, Vani? Ok Ah, ele não tá aqui também? Ele tá com... Eu, eu estou ouvindo, eu tô apertando o Z tá, tá. <risos> Ah tá bom. Quando, for, quando ele for lutar, tá, me avisa. Onde é Hulk? já tem um ultimate. Uh -huh. Dois no ponto. Usar uh -huh. lutada. Ó, oh, fala pro Vani que ok tá vou tô com de... a Fara então. Dá ver ele, tá ali e eu tá em cima deles. Não, mas o Vani tá te ouvindo também. Ah, tá me ouvindo? Eu não tá falando me... só. Vocês não estão me ouvindo? Sim. Eu tô ouvindo. Sati okay. não, porque o Sati não tá no grupo. Ô Sati, ah. logo no... Só muta no jogo, Quer que tu escuta ele. Também? Se esconde, desce aqui, desce aqui, desce aqui todo mundo. Ganhamos. Ué? Love. <risos> <risos> não, eles estão no chat do, do gru grupo, não estão no ah, chat do é, grupo, eles é, estão tá tá no chat do grupo, você não estão tá no chat da equipe. Ah, vamos no de equipe então. Nadar, vamos acho. lá. Entra no chat da equipe. Isso, entra no chat da equipe consegue ouvir site ah, agora eu tô <risos> é, eu tô ouvindo o uma... Não, não então rapaziada ah. agora a pro... segunda proposta a gente tá fazendo triple tank. tanque tranquilo não, opa, mano. tranquilo tranquilo Vamos lá então. Ouvindo? Ah, tá ouvindo? Então, galera. Triple time. Quem, quem quer pegar o que? Ana, Lúcio... <risos> Se não tiver outro healer, eu vou de healer. Se tiver healer, eu vou eu de corte. Eu, eu, eu gosto de, de, de, de corte. Eu prefiro ou Ana, dentre as opções. Eu prefiro o Ana. Caso ninguém queira Swidge também. Então vamos oh, lá. Oh. Então vamos lá. Eu posso ser de Lúcio ou de gordo. O que acha é muito bom de gordo, cara. Tá, eu posso ser de Lúcio, tá? E se eu via minha <risos> compa... Sério, <risos> cara, ele dava <dá> cada safe <risos> nas vezes no, no tá. comp ontem, velho aqui. Então vamos, lá, então vamos lá então. Que acha que é de gordo? Que que é de gordo? Pode, ser? Pode ser? Então beleza. Psicole de Ana. Psicóloga de Ana. Sim. Acho que de... de Sol Eu vou de Lúcio. Mochinho de Lúcio. Hum e A Malin perguntou o DPS ali que vai ser. Eu vou de um três, soldado. soldado, né? Soldado. é, é um soldado, né? Ah, não sei o que vocês querem fazer. Mal, bem chega. E aí atrasado. Nossa. Beleza atrasado. Logo no jogo aí, mano, para tu ficar. Você vai ser. Você vai ser o, o cara. Você vai ser o cara que vai me ajudar aqui na câmera, velho. Né? Você vai ser o cameraman Tá bom. Loguei, loguei. Dá pra ser gravado do teu computador também ou fica ruim pra tu? Derruba FPS. Ah, derruba o FPS. Mas tu consegue ver? Trava ou, não, ou só fica lento e tal? É, mas deve ficar na gravação. Ah, você tenta aí, tenta aí ver se tu, tu consegue. Mas não tem programa pra baixar, gente. Ah, ah tu não tem programa tá pra baixar? Pra gravar Pra gravar. Ah, então deixa, então, de boa. Vai ficar só na tua memória então, mas logo aí. Não, na memória não é braço, tá ficando. Então vamos lá então. Mali vai de soldi. É, o. Cache é. gordo. Se colhe. Se colhe. Ana. Ana. Ana. tem. Vanistain... Zaira? Zaira. Zaira é legal. Zaira, então. Zaira. Show. E eu? Vou de soldado, né? Você ou Mali? Você ou Mali? Sei lá o que, que é a malinha? Ah, malinha de soldados. Daí sobra o quê? Vai tá faltando um Reinhardt. É. Um Reinhardt. Reinhard. Reinhard. Reinhard. Me chamei. Chamei. Tá, ah, pode chamei. ser Reinhardt. Chamei. Chamou? Chamou? Chamou não. Chamei, só que chamei, tu chamei. vai. Vou te botar. Ah, ele joga com nada, Dá pra chamar não? O... O... O... Ele tá na fila aqui, ó. É, hum. Move ele pros espectadores. Olha, eu não tô aí, ó. Tô no menu. Tinha movi. Tá eu movi. Pode ter sido o mesmo bug que aconteceu comigo, Glauco. É, tem que, que, que cair e chamar de novo. Talvez eu te procurar aqui. Jogo personalizado. Ah, é. Deixa eu te chamar. Ele tá bom. Aí que que a gente vai fazer para tu ficar de spec? Tu, tu pega o ângulo dos jogadores individualmente, okay. Tu vai clicando com o botão direito do mouse, aí tu vai vendo todo mundo da equipe. Mas foca só na rapaziada da equipe, entendeu? E eu vou pegar uhum. o ângulo de cima. Olha agora, Mali dá pra posicionar alguma coisa ah não, de boa, Mali é mesmo só pra poder ajudar a galera a entender a jogar também com essa tipo de compra, né, de triple triple tank se você quiser ser o reinhardt, ou quiser ser o soldado, aí de boa só a galera tá, tá de acordo aí cada um vai pegar o que Pra poder tá. Tô cooperando mesmo com a equipe. E aí? E aí? Tranquilo? Tranquilo? Todo mundo sabe quais personagens vão pegar. pegar. Sim. Sim. Cuidou ah, o make. Vai demorar um pouquinho, vai nesse Demora um pouquinho. Então vamos lá então. Vamos lá, então. É. é... O site vai vir de tá, quê? De rei, não é? Reinhardt, beleza. Malia soldado? Hum. Show. Muxi, Lúcio? que yes. Kiachi, gordo? Yes. A gente tem Izara. Sim? Tá, beleza. Psicoaliana, show. Viajando para vamos lá então, rapaziada, ó já vem puxar, já de, vem de, equipe puxar de equipe, já, já. é, bom puxar de equipe pra você poder ah, assim nem tem. ah, nem tem, então, o... sai, o que, que eu vou fazer? tu vai pegar na câmera isolada, entendeu? tipo assim pega a câmera agora da psicóloga, por vanstein, tal vai pegando, entendeu? deixa eu quando se no torneio mesmo Vai procurando vendo o que, que eles estão fazendo de perto e eu vou tentar pegar o ângulo de cima. É pra dar uma opinião? Não né? Pode, pode, pode Deixe falar. Deixa eu jogar, pode jogar. Pode falar. É, eu tô tenta eu tô falando menos, deixando eles se comunicarem mais. Ah, sim. E aí quando acontece alguma coisa, eu dou um toquezinho. Como é que ele pega e coloca a câmera Clica o com o botão direito do mouse. Ah sim. Caleu, assim, olha Relaxa, relaxa. No próximo, eu coloco. É hora de curar. Atrás do escudo, galera, poxa. Beleza, coisa aqui não pick-off. Podemos avançar? em duas posições. O Ronnie tá isolado. Oh! O tá isolado. Oh, tem N isolado. Ó, as que viu com a gente. Quebramos o escudo. Aí galera, ó. É Vocês Sim. estão separados. E eles estão juntos. Eles estão juntos no mapa. Boa Eu tenho o objetivo Fiquem então, comigo Então rapaziada ali ó É que tem um momento que ficou três de vocês Dois de vocês na, na ponte né Alguns dentro do ponto E Van Stein mais aqui pro canto, perto da escada opera oh, um pouquinho eu já volto já Opa, então tem que pausar né Isso aqui vai te botar pra cima tô que pausa, ah, pausar só... Ele tá aí, acho que essa porra pra é fazer alguma coisa. Nossa, tá deixando rolar então. Sai pra lá. Ele tá parado. Eu dois chamas! Meu Supremo está pronto. Aí, voltei. Vou ficar na é regola, né, já, pra treinar. É interessante, interessante vocês estarem juntos. eles já tá muito separados. Não vai separar Nossa. nessa comp aqui na comp de de daiva <risos> ó, ó o posicionamento galera ó ó ó ó injetado o Muito bom, muito bom! O Puxinho se ciclo de dó. Muito bom, muito bom! Site, luxinho! Eu serrei o seu Quem acha pegar a ult agora? O estimulante está carregando! Aí galera, Não, o... que a gente com ult. Fica ligado só na movimentação de vocês. Estão dando uma alegria na movimentação. Não estou Tô indo pro ponto. Boa, muito boa. Pode se comunicar mais galera, pode se comunicar mais. Ah. Não tô vendo vocês não. É. Estou mandando muito aqui esse é objetivo. objetivo. Tô voltando E aí, Psy, como é que tá pra poder pegar um? É, é difícil é difícil pra caraca, né? mano? Tá nunca querendo você de lado? Nunca peguei, nunca tinha pegado ou oh, foi mal não tava falando nada até agora porque eu tava no telefone Esse cara é do ser... esse cara é igualzinho do é CS Matei a... Matei um Peraí, tem alguma coisa pra falar a respeito do time? A zero todos todos eles não te ouviu Eu? É O que você não. viu? Não, tipo... De vez em quando ficava até, no... até escuro, mas O site falou esse assim, cara Ah, eu, eu nem joguei prestando totalmente atenção Porque eu tava no telefone viu Jô Até joguei meio errado, errei um look ali Porque eu tava com uma mão no telefone e a outra aqui dope, dope. Aí, aí rapaziada, por onde vocês vão sair? Viu, Glauco, você assim. tá, não tá ouvindo a gente falando no chat de equipe, né? Não, chat de equipe não. É por isso, a gente tá falando bastante aqui até. Tá, por que, que, por que, que eu tô ouvindo o, a, o que age pela psicólia? Deve ser eco. Não <risos> se Eu vou dar investida quando descer, hein? Tô indo! Desce, levou um, dois. Matei um. Vou morrer. Tô pegando! O que é pedaço? Estou em uma missão. Fiquem fora do meu caminho! Dor, dor, dor, dor, Tô separado, galera! Olha, aí, é pelo sorte, A não morreu é o sorte, comigo, o meu povo, vamos agrupar aqui. melhorada. Estou pegando o homem Morri ele. Vendeu, Desce junto com a parte que é sucesso. É, ele é o único frontline, do time. Não. não, a parte do. Se o site lá descer, acho que nós esperar o site falar. Já site fala, oh, Deus fala Deus Deus Deus. Deus. Deus. Sim, sim, eles falaram isso também aqui. Vai ah, falar? Tá Se descer o primeiro, vai que todo mundo aí. Que... Quem digita a luta é o, o frontline, né? Se ele vai pra frente, vai pra frente. Se ele vai pra trás, vai pra trás com ele. Tenta me dar bolha quando eu avançar o.. Tá investida? Vou dar investida. Aonde ele tô? Ficando melhor na câmera mulher? moleque. Oi? Tô ficando melhor na câmera, hein? É difícil pra caraca, não tem noção, né? Nossa, tô gostando. Eu tô controlando a câmera? Você tá vendo por mim? Não, a gente tá vendo isolado, de... a gente tá vendo assim. de ângulo diferente. Nossa, ah, sim. Ó, oh, tô de volta ah, aqui é atrás, de... hein? Oh. Legal. É legal. Legal, legal. Uh. Jogada da partida Oh, é assim, mexer E o boa geral? Ai, não agora Não, não vou morar isso aquela hora Show Vou falar pra, pra eles entrarem no No Discord Épico! Alguém tem que ensinar a vocês como se faz. É, é. Cara, os caras estão chegando. Os <risos> botes, velho. Caraca. Os bots respondem, né? Caraca, não vai funcionar. Os bots podem respondido. Você de posicionar muito naquela coisas, né? naquelas legal pontos. Uhum. Né? Legal, né? Ela é, ficou é, lá escondida naquelas... Mais... Aí eu ganhei mais, sim. mais simples. É... Eu não tava nem vendo é. lá. Porque se a gente tivesse a gente encontrado contra um, contra um, contra um, um time contra de verdade, verdade, e eu ficasse é. ali atrás do, do Rey, podia vir eu pela, eu portinha, pela lá portinha, portinha lá atrás. Lá sim. em cima. Tá aí. Então é isso aí, é isso cara. Aí, eu se vocês estivessem jogando contra um time de verdade, vocês um acham que seria um que seria... ganho de boa, como ganhou outros bots? Eu Ou. Não? Não. Acho que não. Não, não. não. não. Do jogo... Ah, tem jogo é. A tem um jogo completamente diferente. O posicionamento do, do pessoal é diferente, os bots sempre vão pelo mesmo lado. Ah, hum. hum. eu sei nesse caso. E tu, eu... o eu... Mochink, que... por que tu acha que não? Pode falar. Porque o quê? Porque vocês acham que não ganharia tão fácil se fosse pessoas de verdade, em vez de ser bots. É, a gente sabia de onde o bot ia vir, né? Toda hora. Não, mas o bot podia botar de lugar. Né? pior que não, a gente não muda de cara. por isso que eu falei é, podia ter mudado podia ter a opção pra mudar só por isso, galera? você acha que foi só pelo, pelo bot? eles não focavam em ninguém em específico, eles só tentavam matar, eles tinham uma boa mira, mas